O pai faz investimento no filho, o pai cuida do seu filho, o pai jamais abandona o seu filho porque o amor do pai é extraordinário.